Em 1941, o norte da África será o cenário de uma das campanhas mais intensas e decisivas da guerra. Ao começar o ano, as tropas britânicas conseguem realizar uma série de avanços sobre Líbia, porém a situação estava a ponto de mudar. Em fevereiro, as primeiras unidades alemães, a Africa Corps, chega em Trípoli. Eles são comandados por um homem que logo será conhecido como a Raposa do Deserto, Erwin Rommel. O efeito não demora a ser percebido. As tropas de Rommel expulsam os ingleses de Líbia e penetram no Egito, obrigando as tropas britânicas a uma dramática retirada. Mais de um ano depois, em El Alamein, um novo comandante assume o comando das tropas britânicas, Bernard Montgomery, um homem magro mal-humorado, cuja boina negra em breve será um ícone para as forças britânicas na África. Tanto aliados como alemães, se preparam para uma intensa batalha ao redor da Cidade Egípcia. Os comandos jogarão papel vital, atrapalhando o inimigo com pequenas e constantes incursões contra linhas de abastecimento e comunicação. PIROTECNIA Final de outubro de 1942 Desde a chegada do General Montgomery a El Alamein, tanto as forças britânicas quanto as alemães italianas de Rommel finalizam os preparativos em meio a uma grande tensão. A batalha de El Alamein está prestes a começar. Enquanto isso, os comandos realizarão pequenos ataques contra as posições de Rommel. Hoje você e seus homens foram designados para uma operação de ataque. Contra o Centro de Suprimentos em Telerissa. Se for bem sucedido, toda uma divisão blindada ficará sem suprimentos. Bem oficial, partirá das ruínas em Noroeste. Depois se infiltrarão no acampamento e destruirão todos os barris, os tanques de combustível e o depósito principal um veículo virá resgatá-los no local de fuga. E isso é tudo. Muito obrigado. Saudação, internauta, Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas, hoje na Missão 8! Muito bem, vamos dar uma olhada geral no cenário.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 Devemos eliminar todos os inimigos nas ruínas. Deixando os soldados que podem ser vistos lá de baixo por último. O Franco Atirador deve chamar a atenção dos inimigos para ele. Enquanto o Banha Verde acaba com eles. Uma vez que a barra estiver limpa para o Franco Atirador poder agir. Ele deve eliminar os inimigos nas alturas. E os artilheiros do canhão e da metralhadora. Enquanto isso o Banha Verde deve arrumar os barris. De modo que explodam em corrente. Depois de eliminar todos os inimigos. Destruam os objetivos. E fujam a toda velocidade. Entendido? Yes. Uhum. Em frente! Ok. Come on. Consider it done. That's easy. Come on over. Just leave it to me! That's easy! I'm coming! Yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Consider it done! Coming! Ah, I'm that. Just leave it to me! I'm coming! That's easy! Just leave it to me! Consider it done! Just leave it to me! Consider it done! Yes? Coming! Mm-hmm! Okay! That's easy! Yep! Consider it done! That's easy! Come on over! Halt! Just leave it to me! that's easy consider it done i'm coming coming just leave it to me that's easy come on over okay just leave it to me come on over consider it done just Consider it done. Ok. I'm comin. That's easy comin. Oh, droga. Consider it done. That's easy comin. Ah, o cara lá da ponte. Comin over. I'm coming just leave it to me mm-hmm coming that's easy I'm coming okay coming over consider it done just leave it to me I'm coming coming coming over okay yes mm-hmm Halt. Uhum. Halt! Esse aqui já tá fora. Come on over. That's easy. Just leave it to me. Okay. I'm kommen. Opa, vê gente lá de baixo. Não contava com isso. Agora são três para matar. Halt. Come on. Consider it done. Okay. Come on. Just leave it to me. Coming over. Consider it done. I'm coming. Come That's easy. Vai, vai, vai, vai. I'm coming. Corre. Halt. Okay. Come on over! I'm am coming! Consider it done! Coming! Coming over! That's easy! Okay. Just leave it to me! Coming over! That's easy! Consider it done! Não é que no final das contas o plano deu certo? Just leave it to me! Yes! Right! Ok! Uhum! -huh. Yes! Coming! Ok. Agora aplicar o mesmo truque no acampamento. That's easy. Yes. Right. Yep. Halt. Yep. It's coming. Right. Okay. Right. Uh -huh. Halt. Halt! Halt! Halt! Yep, where is that? Yep, halt! Halt! Yep, where is that? Halt! Yep. Hush. Mhm. Mm I'm coming. Just leave it to me. Consider it done. Coming. Okay. Coming. I'm a Come Coming over. I'm coming. Coming. I'm coming. Okay. Yes. Mhm. Uhum. Mhm. Uhum. Hi! Hey! Come on over. I'm coming. Yep. Yeah. Yes. Mhm. Uhum. Mhm. Uhum. Come on. Ein Verletzter. Come on over. Okay. Beleza. Agora yes. eliminar os caras nas alturas. Okay. Coming over. Yes. Yep. Mhm. Uhum. Yep. Coming. Mhm. Uhum. Okay. I'm coming. Comen. Okay. Comen. Yes. E não podemos esquecer do artilheiro lá em cima, hein? Uhum. Yep, yeah. ok. Yep, yeah. hi! Uhum. Come on over. Agora colocar os barris. Quando se explodir, vai soltar We o alarme. E sair tropas. Portanto, devemos agir a oh, distância. Come on. I'm coming. Ok, isso é fácil. Come on over. I'm coming. Come on over. Eu estou Right. Consider it done. Yup! Yup! Uhum! Yup! Agora! Hey. Chegou a carona! Vambora! Ei! Hey. Uh -huh. Caraca! Comandante, que motorista é esse que você nos mandou? Ah ah -uh. ah!